Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais vídeos aqui no canal Ai, tropinha mano, hoje eu vou fazer textura mano E esse é o primeiro vídeo do canal mano Pra quem não sabe eu tenho outro canal Que é de Free Fire mesmo E tá aí na descrição do vídeo, então mano Bora logo pra textura e é isso Então tropa Essa mochila aí ó, tá do primeiro Passe mano, e mano Tá muito um top tropa, e deixa o like mano Se inscreve aí no canal E bora olhar as outras mochilas né mano Mano, olha essa mochila, tropa, tá muito topa do primeiro passe, mano. Aí, mano, tem a outra mochila também, que é. Essa daqui, ó, que fica.. Essa da asa, mano. E, ó, eu tenho as duas. E, mano, também tem essa daí, que não tem nenhuma estranha. Né? Tem essa que fica do primeiro passe também. E tem essa daí que fica a mochila da galinha, né? Tem essa daí que fica a mochila do 8-bits, tropa. Top demais, mano. Então, tropa, fica com o resto daí, mano, do vídeo. Que eu vou tirar a voz, fica do resto do vídeo aí. E olha, mano. Pra vocês estar tá baixando baixando textura, vocês baixem os archivos, mano, na Play Store hein? Que é esse app aqui, ó Esse app amarelo, os mano Aí você entra Aí, calma aí Aí vocês vai em download Aí você vai em textura, completa V3, RGB Aí com roupa e mochila, pegando o rank Vocês aperta e segura, copiar Aperta aqui em cima, aperta em memória interna aperta em Android Data aperta nesse calendário de verde aperta em Aplicar para todos substituir senha 90 90 troca aperta OK textura botada então falou a nós estamos juntos